I'm a mountain away from the darkness de sofrer o um acidente, eu pedalava, uma bicicleta normal, eu, e depois do acidente eu até eu queria uma bicicleta assim, até fui atrás e na verdade essa aí eu tive que construir, né, porque eu tentei comprar e não achei, mas agora eu sei onde é que tem a fábrica. O maior problema do, de nós, cadeirantes, cegos, surdos, é conseguir sair de casa. <música> Primeira vez eu vim por curiosidade é, para colaborar com alguma coisa, para fazer alguma coisa pelo próximo. Agora, pela segunda vez, fui convidado para Elisângela, uma garotinha que eu acompanhei hoje. Eu acredito que para eles é, ter alguém que eles podem contar é muito importante. E eu vejo que ela é mais feliz. Eu ganho, ela ganha, porque a gente fica mais humano. no local de, uma, de um dos, dos pedais, né? Por intermédio da Poli, que é uma das realizadoras do, do projeto, parei lá e conversando e tal, ela adilson está faltando um, um condutor, um guia hoje para as bicicletas tandem, né? Eu falei, pô, eu vou no outro dia. A Poli me mandou. Pô, você foi intitulado como condutor, né? Como guia do, do projeto. O que, o que para a gente é apenas uma uma voltinha de bicicleta, né? Para quem está tá atrás, para quem está tá levando é o comportamento da sociedade a gente consegue atingir um público que estava esquecido e que precisa realmente fazer alguma coisa é, esporte, precisa sair de casa precisa aprender a viver com a deficiência e isso é bom para nós que estamos com a deficiência mas é ótimo também para a sociedade que ainda não convive com, com as deficiências e esse projeto vem para fazer isso, para pegar a criança, para pegar o, o idoso, para pegar a pessoa que não tem condições, às vezes, nem de ter uma bicicleta, né? mudou tudo. Mudou o astral, mudou a saúde, quer dizer, eu posso, eu dou conta, agora eu posso estudar, eu posso sair de casa, então venham todos, participem, que isso vai é fazer. Música